E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui e o negócio é o seguinte, manos Bom, é... eu já fiz vídeos aqui no canal Ligando para aqueles números que aparecem nas paredes né, Do GTA, tem vários lugares que você encontra alguns números E eu é... liguei para esses números para ver aonde é caía e nesse vídeo aqui galera, é... eu não testei esses números que o cara vai mostrar aqui, se vocês quiserem testar, testa aí Mas pelo o primeiro que eu vi aqui cara, eu nunca tinha visto isso Vou dar o play aqui, tá lá ó, só pausar o vídeo Copiar o número, olha lá, vai ligar certinho lá ó, o telefone do lado Segundo ele é Namorada secreta, Olha lá Chate ativado. Que coelhinho que tá aparecendo ali? Aí. Eita, essa eu nunca tinha visto, hein? espera aí, mano. Ah lá, tem a casa, a casa dela, ah não, a casa do Franklin que você leva. É a casa do Franklin? Galera, me segue o Instagram da na descrição. Olha aí. Cara, eu vi essa bonequinha em algum lugar, mano. Só não tô lembrando. Olha lá, até. Até aquela câmera quando você sai com a garotinha. Olha lá, acordou na turdi. Aí, cadê? A mina tá na. Olha lá. Ué, é outra? Quem é essa, mano? Ué, não era mesmo, Era a mesma? Aí, tomou um banho. No water shit. Ah, mano, eu não sei, galera. Vou confessar pra vocês. Vocês tentam aí, depois vocês voltam no vídeo e me falam. O vídeo não foi eu que fiz, mas... Cara, tô achando que isso aí é... Ah lá. Ah, mano, qual é? Ele colocou na descrição que era pra... PlayStation 4 Xbox tudo mano eu não sei disso aí eu, eu nunca fiz velho. eu só tirei a água do mar no PC usando mod eu, eu mudo o scriptzinho lá arranca a água mas assim de cheat mano eu nunca tinha visto Quantos minutos tem esse vídeo? Nossa, é grandão. Tentar assistir, Não vou assistir tudo. É então, uma parte que a gente assiste. Aí depois se você quiser ir lá no vídeo assistir. O restante. Tá demorando muito, né, mano? Nessa parte aí, ó. Mostrando as paradas da água. Eu vou pular aqui. Que eu já mostrei isso aqui já. Olha lá, outro número. Pera aí, vou voltar aqui. 99, tá lá, os números estão tá aí, ó, na tela. Vai fazer ligação, vamos ver pra, que, pra onde vai. Ah, ativou o cheat, ó. Ah, 6 estrelas, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mano, aparalha, é. Ó, oh, vou, vou, confesso a vocês, mano Eu não sei, velho. Seis estrelas, foi foi, foi Miguel demais <risos> Tenta aí, galera, depois vocês me falam Tenta aí, depois vocês me falam Tá, é, vamos lá, vamos acelerar Aqui, seis estrelas, exército E tal, vamos pro próximo Ainda tem tipo Um gameplayzinho, ele faz, né Vamos ver, vamos ver o próximo Money Shit é isso aí na campanha, né? Olá, cai direitinho o dinheiro, né, mano? Vamos ver isso aqui. Qual que é o cheat que ele fez? Ah. Ficou, tipo, sem gravidade, mano. Olha lá, que louco. Rapaz, será que funciona mesmo isso aí? Tá, ah, gravidade, olha lá. Você bate nos carros. Sem gravidade, já vi esse mod já também. Nossa, ele subiu em cima do... Vou acelerar porque... Tá, vamos ver qual que é esse aqui. um ample. É uma arma nova? Tem que colocar o um 1 na frente? Qual que é agora? Uma arma ali, parece. Ah, ali, ativou. Ué! Que... Nossa! Ah, mano. Olha! Caraca, soltou um raio, maluco! Que já é isso? <risos> Caraca, velho! Olha lá. Rapaz, tô achando meio suspeito esse cheat aí, velho. Vamos ver. Olha lá, cortou. Sério mesmo, mano. Vamos acelerar aqui pra ver o próximo. Ah, o... Aquele carro do 007, só que... Só tem ele na, naquela missão, né? Que você usa lá do... Que você pega os carros lá pro, pros caras. Cara, os carros importados lá. Pro... Davin? Acho que é Davin o nome dele. Dei. Aí. Depois daquilo ali você não consegue mais usar. Apesar que agora, né? No online, todos os carros que a Rockstar lança... Ou agora tem... Mina... Tem todos nos carros, velho. Aí. Aí tem tudo. Mas se for querer na campanha, né? Não tem. Aí faz referência ao carro do... 007, né? Aquele Aston Martin. Super power shit Bom, vocês estão vendo o número aí? Tenta. Como eu disse pra vocês, ó. É Secret Phone shit PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360. O cara colocou, colocou aqui no título. Então, a galera aí que... <coughs> que é do... Aí. Nossa, mano. Não, não. Nem tenta, velho. Cara, isso aí é... Não é o poder do Hulk? É, é, o poder do Hulk. Meu Deus do céu. Tenta aí, galera. Tenta aí. O cara colocou como... Mas sei lá, mano. Galera aí do PlayStation 3 aí, que a minha acompanha. É isso. Eu passei muito rápido aí os números. É só você pausar ou ir no vídeo original. O vídeo tem 16 minutos, mas como eu acelerei, deu pra ver tudo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Comenta aí embaixo se você tentou fazer se deu certo ou não, eu vou ficar bem curioso pra ver. Sério mesmo, eu não vou tentar. Até a próxima e fui!